Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos! Ora, hoje temos mais um jogo da FIFA uh, Estamos ali num... Opa, numa parte... Já mesmo na parte final, né Estamos ali a um ponto da porcaria do Barcelona E pode ser muito perigoso Muito, muito, muito perigoso Portanto, vamos ver... Qual é o próximo jogo agora? Contra quem? Uh, Betis uh, Vamos pôr aqui a jogar, a gente tem que conseguir os nossos pontinhos Que é para sermos campeões E pessoal... Deem aí like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem caso ainda não o tenham feito. Ajuda-me imenso aqui um, a motivar e a trazer novos conteúdos e também faz aqui a o o, nossa comunidade crescer e é sempre importante. Ora, um, temos ali objetivos, temos objetivos, temos sempre, não é? Ah, aquela cena que eu queria ver era ali que dizia os objetivos. É faltar para aí dois jogos, pá, vamos lá começar. Acho que era aquela barra lá em cima, né, que, que nos dizia mais ou menos quanto é que falta. Não assim, ver, não sei porquê. Vimos ter um calendário, né, já está definido, calendário, já está Vimos ter um calendário que nos dissesse essa merda, mas eu não consigo. Se temos, eu não sei onde é que é lá. Está escondido. O Betis não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Deixa por aqui. Vamos ver como é que a gente safa com o Betis. Agora, onde é que Eu estou, assim? aqui? Quer a bola? Ah, essa bola, mete de frente, vamos embora, vamos embora, estou aqui, estou aqui no meio, bom passe, merda de passe, vai, vai, vai, vai lá pescar, vai lá buscar, vamos, vamos, vamos embora, toca a fazer pressão, carretas, oi que a merda, não deixa, cortou a bola, já ganhei de frente, olha ao meio, tens o Hunter ao meio, o Hunter é sempre importante dar Tens o Griezmann lá na frente Não deste, dá agora para mim outra vez Bom passe Vou buscar Dá no, no Griezmann oh, oh, Que merda Que merda, que merda. Pô, O Griezmann fez um passe espetacular Eu pensava que ele não ia fazer e, e pedia a desmarcação E depois como Ui Ai. Puma ah, Que surto Todos Pá Tá aqui! Tá aqui! Ah merda, como é que fazes? Oh, boa! Boa! Pressiona, pressiona, pressiona! Não vai dar para trás, não vai dar! Não manda na égua! Não fez o que eu pedi! Manda aqui, sou eu! Tá aqui! Está na linha, Griezmann! Ou, ou se não dá em mim! Ui! Ui! Ui! Ah, o gajo chegou antes de mim! Como é que é possível? Isso é penalti! Ai, ah, Griezmann! estavas logo no gajo, pá! Não, Griezmann! Fogo, pá! As marcações aí! Estava no meio! Ah, caraças! Boa, boa. Já foi, já foi. Já foi. <trautica> Oi, como, como é que chama assim? só, meu. O Teo, o Teo, amigo, para, ui, feito, feito pressão. Não fiz pressão, Não fiz pressão. As fiz, fiz, fiz agora. Pega, pega o gajo. Ora Hunter, cá falhamos o. aqui eu. Aqui, eu, no meio, no meio. Isso. Ui, quase que apanhávamos a bola. Era bem, era bem jogado. Era bem jogado. Estamos a jogar bem, mas precisamos de ir lá na frente. Marcar gols. Bora lá, pá. Anda com isso, pá! Aqui. Oh, Griezmann, como é que parece isso, pá? Merda. Ui, ganhou, ganhou, ganhou. Ah, oh, esperavas um bocadinho. Esperavas um bocadinho e eu entrava, não era Pressiona lá, pressiona lá. Ganha, ganha, a bola é nossa. A bola é nossa. O que é que foi essa merda? O que é que é isso? Vocês estão a brincar com isto ou quê? Ah merda! Gol para o Valencia! Se lixo o Valencia. A é menos que ele esteja a jogar contra o Barcelona. Caso não sei com o que é que o Barcelona um estava a jogar a pedido, ter ido ver. Daimi. Isso. Isso. isso isso isso aqui toma, lá dentro, lá dentro como, como Griezmann oh que estúpidos pá fazem desmarcações ali, porque ganha, ganha, ainda tá tua, ainda tá tua fuma Ainda estou! Não estou nada! Merda, pá, já podemos ter marcado dois ou três, ao oh, Griezmann. Estás a falhar, homem. Oh, aqui. Já foi! Já foi! Caraças, pá! Ei, que mau passe! Vai, ainda ficaste com a bola! Vai, Griezmann! Toma! <tras> I, por favor! é bem Deus, bem. Pá, pá. Digo, assim, caralho! Ok! Ah oh, pá, isso não pode ser! Temos que marcar! Estes gajos estão a brincar com esta merda da bola lá na, na frente, pá! De Cá para trás, isso! Ai, sério, ganho ganha a bola, ganha a bola. Isso coquei na caçop, mal passa, mal passa, uma merda go back to Atletico Madrid and there was a period where Gil manager staff manager Ah, Põe na linha, pá! cai Desculpa, desculpa, desculpa. Vai, vale minha, vai, vai, vai, vai. nem acontece, aos melhores. Acontece os melhores. o oh, oh Griezmann, não, não, não, não vás atrás da bola. Vais mandar aqui aquele perfeito louco. que tu não faças um cú. E a Pô, que corte, meu Deus! Diz, Mista, diz, o que é que foi? 7.7 assistências. Estou a tentar, eles não fazem gols, pá! Estão é, perto do guarda-redes, pá! Que O que é que foi? nada, ah. ah. pá! Oi oi, oi, oi, oi, oi, oi que o gajo rápido o gajo rápido mas é estúpido felizmente para nós corta, corta a bola <susos> ai, ai meu Deus boa, oh, oh, oh! e penalti foda, cortou a bola meu Deus, como é que não ganhamos um penalti ali? agora para este time Toma Alex <risos> fica ah. ficar frustrado Felipe Luiz Gabi Fica frustrado Precisamos de marcar, senão, senão vamos perder o campeonato por uma estupidez. Isso! Isso! Ah, pai, eu faço os passos eles... só a fazer merda o que eles fazem. Vem a bola! Isso, olha aqui, logo, logo, logo! Oh graças, tinha esperado mais um bocadinho, estava mesmo a chegar. 82, para 82 e a gente nada. Yannick na linha. Griezmann. E aqui estão, no ataque. Que mal passe. E isso foi um bom peço de ler o jogo, mas... Side? Cai, cai em cima! Ah é merda! Vai, vai, vou ir buscar, vou ir buscar! Estupidez pá! Quanto é que tá? 89, vamos conseguir a merda do empate e, e os, os cabrões vão ganhar! Pressiona pá! Ah merda! Now got a in this part bora, of the bora, bora, bora, bora. chance neste partido. isso. É isso. É isso. isso. É isso. Vamos vencer o encontro, não conseguimos quebrar o impacto que tínhamos pela lei do mais velho. Quer lá saber das estatísticas para alguma coisa, quero avançar. Também me a ver: oh, por favor, o Barcelona perde para perdeste, não foi? Diz-me que sim. Diz-me que perdeste. Oi, oi, I love it a plan comes together. Já ganhámos? You e me. It was the gaffer's idea, but it's us that que it work. Hooray! <risos> slade it, fam. Será? Será? Porquê é que eles estão contentes se a gente fez só um empate? Vamos ver, vamos ver, Barcelona perdeste, não foi? Perdeu isto empataste, não é cabrão? Perdeu isto empataste. Foi, foi, foi suficiente? Ficámos em campeões? O que é que, eu já vou ver o que é que me deu. Esteiras, esteiras, esteiras, esteiras. Qual é as esteiras que me deram? Já passou, vamos para umas azuis, não interessa. peraí peraí espera aí. Atlético de Madrid, empatam hoje. Atlético de Madrid, empatam as respostas. Onde é que está? Onde é que está a coisa? Não quero a taça, quero a liga. Oh! <risos> Okay. Acabou, né? Acabou, fomos campeões. Agora vamos jogar contra o Barcelona na taça. Copa de Espanha, ok. Acabou, acabou, acabou, acabou, acabou. estamos certos. 83 pontos, os gajos perderam, a gente empatámos. Pimba! Ok, vamos fazer a taça, em princípio deve ser o último jogo. Conseguimos a vitória da Liga! Ah, para quem estava com saudades nossas, que é esta nossa grande liga. O Real Madrid não nos quis né, deram-nos o... Quer dizer, não foi o Real Madrid né, foi um estúpido qualquer que nos atraiçoou. O que é que eu tenho que fazer? A volei? Ah! Boa! Oi, cabrão! Ui, falhei. Pai, isso não vale, isso não vale o oh Griezmann. Ah. Oi, oh, então, então, o que é que se passa? O que é que se passa aqui? Toma! Oh, ha! Está nervoso agora? Oh, Má! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo, que se faz tarde! Ha! Ganhei-te! Oh, má. Vamos embora. Uh, marca mais gols que o teu adversário para vencer. Dica: experimenta atrair os defesas para fora da posição. Ok. Bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Uh. Que merda, queres verem? Queres verem? Nada, não fizeram nada. Está lá dentro! Ui, bateu-lhe na peida! Ah, não entrou! Caraças! Ok. Ora, isto é tipo de futebol 5, já está lá dentro. Ixi, caraças, Como é que falhamos isto? Casa de futebol 3, não é? Ui, quehe. <risos> Oi, co Isto é uma tática. Escloda. Isto é uma tática. uma tática. Linda. Ui. Ah, nada. É deles ainda. Fica sem bola. Toma! Ih, como é que vai essa a baliza toda aberta merda? Pá? Isso, para -te brincar, põe. Para-te brincar conta uma história, cabrão. Vai gozar comigo, vai gozar comigo, Oi. não, E marcaram golo, marcaram golo, como é que a gente vai fazer isto agora, Ih, Não na sério, É sério, É sério, como é que, como é que, que estúpidos pá, já está lá dentro, não tá nada, Ganha, ganha a bola! Ih, caroças! Ah, já fomos com o caraças! Axelis! Ah, não conseguimos ganhar, mas dá mano para Marley! Marley! agora a taça! Vamos à taça! Reventar com estes gajos todos, eh? Ora, podem avançarem! está bem, subimos é ali um bocadinho o drill! Ok, é agora, é agora que eu vou reventar com o Barcelona! Já conseguimos reventar com os gajos! Na liga! Agora vamos à final da taça. Pau. Uh. Oh. De de In January, it seemed our season was already over. Now we are one victory away from League and Double Cup winners. This is the beauty of football, no? This is why we love this game so much and why we owe our lives to it. It has been your passion, your hard work and your talent that has chance to be here today. Destiny, it is forged by your actions. And now, more than ever, we must fight to seize the opportunity that we have created for ourselves. Luz guys, vamos guys. Agora a ver se consigo marcar pá. Tinha andado a falhar muito Olha a minha maninha Nada a taça, boa sorte, embora saiba que tu não precisas Agora eu preciso porque eu tô, tô, tô, não estou a jogar muito bem Não estou a jogar, não estou, não estou fatal é Está um, um, um dano ao so okay, so E e vamos a reventar com os gajos, Grisma. os coaches Okay. Hum. Cuidado aí com essas tentativas, seguro que toda a Espanha se um é absolutamente elétrica. de Madrid. Pressiona, pressiona, ganha senhora, ah, ah, ah, ah, já ganhou, já ganhou, boa, bem ganho, bem ganho, okay. já foi, já foi, já <fixos> foi, marca, marca, marca, oh, não fez a picadinha, pá. <fixos> toma, toma, <fixos> Oh, graças foi para trás. Nossa, é nossa. Ush, to então foi para mim. Ó. O oh, Pookie. Vai passar ali para dentro isso. Ai, ai, ai, ai, ai. Vira. Senhor, senhor, vem a bola, vem a bola, isso tocar dar à frente bem bem jogado bem jogado bem jogado já está já está já está e como é que é possível mano está sozinho. só teve de que rápido que ele tinha tempo a tudo fogo Tive para passar os coins coins ai oh então então não deixe jogar, não deixe jogar. Aí a frente é perigoso. Que esse cabrão é, é matador. Corta, corta. Bora lá, bora lá. Ganhas a bola. Põe aí, olha aí, olha aí à frente. Já está, bem jogado. Era Griezmann. Ah, Griezmann, era mais um segundo, pá. Agora, aí, graças ao Messi. Que isso, Messi? É isso que eu gosto. Vai, bem, vai, bem, é bem, é bem. Este é bom, este é Messi, não é dá mais. A bom. Ai, que merda. Pois, mal mal, mal timing. Não é, mal timing. Eu não queria cortar. Agora eu queria. E eles colocaram ele com é Alex Hunter enganei-me, Outra vez a tocaria do, do, da desmarcação, pô. Não devia contar quando a gente se engana. O portador devia saber. Agora passa a bola, passa a bola, não né? Isso, okay. isso. Oi! Eu não pedi! Foda-se! Foda-se! Pressiona, pressiona os gajos, hein? Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Vocês são melhores que eles. Corta, corta, isso. Boa! Oi. um bocadinho. Alex Hunter, One for o Nossa, ah, não fiz nada, não fiz nada oh, oh, referee. refere. Sergio Busquets. Pressiona, pressiona. O ah ai cá mal timing, garaz, duas vezes pô, deixo isso para vocês, porque vocês é que são boas a, a defender, eu sou bom a atacar Nossa. Uh! para o lado de ter marcado pô. tiramos ali pelo menos duas ou três oportunidades, podíamos ter metido a porcaria da bola lá dentro e nada, e nada 7 remates contra 4 Bora lá bora lá second half in this Spanish Cup really final half Alan Smith yeah well, all to play for, isn't it? at the end of it if you can do the damage bora, bora. Luis Suarez vai isso isso, isso. Ai, pá, varanda um cabrão, pá. Varanda é da tecido. Varanda, varanda é daqui, pá. Varanda o que Varanda é daqui, da Real Madrid. Se cuidado, cuidado. Corta-me essa bola, corta-corta. Ai, ai, ai olha vale que as redes estão rotas oh dear, oh, dear. Eu um match. fiquei um bocadito vou ter mal agora desculpa, não dava para ir antes aqui, aqui pá até que eles tenham Griezmann ok Ai, coque, okay, que Talvez para mim e não, não para o outro. Pressiona, pressiona. Sergio é Busquets. Sergio vem, ganhou Daqui. O que é que foi isso? O que é que foi? Ah, que sorte! Foda. Messi. Ah, mora lá, mora lá, pressionar aí. Tira a bola. Não deixa o Messi jogar. Ah, então, mas. Saem-me do pé do homem, pá. Mas eles estão a brincar com esta merda. Então, ah, eu estive em cima do Iniesta para quê? Para ti, okay. Cresce a sério, o que é, que é isso? Era o a por causa Esse reddit. tamanho que só podia ser. Messi, enganei uma posição na linha. Bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora. Hunter. Podia ter dado um torretezinho e tentava o remate, cara. Ah, caraças. Vai, sai do trás do guarda-redes, pá. Eu já sabia que ele ia fazer passo para ali, estúpido. Que sorte que estes gajos também estão, pá. Que merda. Ganha, ganha a bola, ganha a bola. Só o merda, que é Toma, toma. Bora, bora. Sério. Não vais, não vai. Não vai, só para <susurra> debate. Hunter, isso é maravilhoso e os gols estão a gol, ele nos mostrou que. merda. Não consigo marcar gol. Pressiona, pressiona o gás. Bem chegado, bem chegado. Calma, calma, calma. Fica merda. o passe. Vamos para o golo agora, Pernal Ih, Catanga, ficou com a bola Bora, bora, corta a bola, corta a bola Vai, vai, ao menos isso Oh, minha nossa, pá Vamos lá, vamos lá Prolongamento, ah longamente hora we're all level 90 minutes. On we extra time. Ora, precisamos. These two have got a understanding with their passing. não. Chorão. dar a bola no Busquets. Luis Suarez. Sério, como é que ele passou a bola pelo meio dos três? <risos> perigosíssimo, perigosíssimo. Caraças, pá. <risos> também temos que uma sorte. Eles dão uma que já, já podíamos ter marcado aí uns dois, dois golinhos. Olha o gajo, pá. Uma garrafa de uma ego, pá. Dá, dá, dá. Isso. Ah, a sério? Alex Hunter Gabby. Sando o all the time and ganhou. Toma. não, não, não, não. For, um grande Estamos com azar. 2 Com azar. Com no bal, vale, é difícil o suficiente. O que é que foi? Não foi nada, pá. Isto tem a bola. Um match, Merda, pá. Tínhamos decidido logo ali o jogo. Isto está é muito perigoso. Isto está é mesmo muito perigoso. Ganhou, ganhou. Grisman. Nicolas O que está a comigo que? Só pode estar a usar comigo esta merda. Madrid. Felipe Luiz. Tô lixado com isto. Não, não perde a bola aí, pá. Pressiona, pressiona. Boa. Aragones tá Griezmann Hunter. eye catching play Atletico Madrid. Que aqui, aqui, aqui. dado a bola, caraças. Merda. Minuto Time. Caraca, penaltis. Eu testo penaltis. Somos o segundo, nem sei, não me lembro já como é que se marca. Penaltis, bora, bora, ah. bora redes, bora lá, bora lá, defenda esse cabrão do Soares. Soares vai tirar para quinta, ah, filho da mãe. Agora sou eu. Toma! Vá, vá. Agora é convosco. Agora é com eles. Defendo, defendo, defendo. TUM! Scorker! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Ui! Messi, Messi! Não posso nada, não posso nada! Ah, cabrão! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, mete, mete, mete, mete, mete, lá dentro, toma, precisamos de uma defesa, uma defesa, uma defesa, acabava já com isto, isso, isso, isso, atira para fora, atira para fora, olha a defendida, tem, tem, tem, que vaca, que vaca, Mata, a chance de ser um verdadeiro Mata, mata, mata o jogo, mata o jogo. Já está. É pescar! Bem, bem, Gaitan! Então. Bem, querido! Campeões desta merda toda! Uh. Vai buscar agora, respondeu a bola para o outro. Lindo, lindo. Ganhamos então a liga, a taça. Foi em assim grande, cara. Se acabamos o 18 em grande, muito bem. Hunter, aqui, aqui em pleno. O nosso querido jogador, melhor do mundo, Mr. Hunter Alex Hunter. Ok, vamos passar aqui os festejos, avançar. Não é loteria, pai. Não, pai. Isto é aqui muita perícia. Muita perícia, muito treino. Quero ouvir isto agora. Ficámos com quantos? 78? Não tínhamos mais? Tínhamos tipo 80 e tal, né? 82? O que era? Ok, está bem, está bem, está bem. Ora, Alex Hunter, pontuação, valemos ali 15 milhões, está nada mal. Pois, 82, estava ali, estava 70 e tal. Stop, it, 78 para 82 e uns pontinhos valentes, pá, como é? Ok, terminamos a. Uh, temos ali qualquer coisa para fazer, pelos vistos. Consegue ajudar a o vitória do jogo de hoje? Ensina. Vamos <risos> ver tudo que ele sabe sobre marcar gols. <risos> este Daniel é um espetáculo não isso estava errado não, isso estava errado. sem a tua exibição não creio que tivesses ganhos hoje bem-vindo ao clube ok uh, vamos por aqui avançar não sei se ainda depois ter mais alguma coisa ou não Alex another season has come to an end okay each one it seems to me to pass more quickly than the last it's been to remember thanks for believing me Dino não, eu não não, eu não eu não. Eu agradecer -te. Without the difference that you have made to us this season, I would already be packing up my office. tudo. I've seen your office you'd be here all summer packing up. <laughs> you are a special player, Alex, and it is thanks to you that we have won what we have won. Trabalho, muito trabalho. Mesmo isso. É, voltamos a casa? é. É, Me e a minha aeroporto. Tenha um a América antes. sobre isso toda semana. Não sei se é que ele está ver. É. Se Conhecer a neta. O não, não. não, não é mãe. Mas não me lembro se a sua vou chegou a conhecer a, a neta. Não vai ser neta, né? Quer dizer, ela. Ele é pai de quem? É da mãe? Ou é do pai? Deve ser da mãe, se calhar. mais ou menos neta, é tudo igual. Love you, também, Jim. Alex Thank you. talk about you much but didn't stop me finding out everything I could. Jim Hunter, brave as a lion. Excellent first touch. 22 goals in 68 and 69. Yeah. <laughs> <laughs> Gloria, your grandmother and me, we always dreamed about having a daughter so she would have wanted you to have this. Thank you. So what do you think? He ever gonna get called up for an international? Uh huh. Well, not if he doesn't start working harder off the ball, eh? It's like I'm always telling him. Defending starts from the front. Everyone knows that. Yeah, but he, he tends to forget sometimes. You know what I mean? <laughs> <laughs> but you don't, do you? I never give him an inch. I love it. I love it more than anything in the world. So you're a striker, eh? Of course. I'm a hunter. <laughs> <risos> oh, nada <yeah. risos> Chamada, chamada anónima. Volta triunfal termina a jornada. Não é mais uma coisa? Não, é só terminar. Ah, atingir o máximo potência com ser, parceiro. Conseguimos. Não conseguimos fazer as exercícios todas que era Solicitado, merecemos a taça Muito bem Tivemos ali em conjunto, perto de sozinho Jogar ultimate, of, uh, jogar ultimate team <risos> Não temos mais E pronto Bem pessoal, gostei muito da, da história aqui do nosso Hunter Vamos esperar agora pelo FIFA 19 uh, Ver o que é que se vai passar Eu ainda não me Não, não me empinhei muito no que é que Vem aí do FIFA 19 Sei que ele há de sair em setembro ou outubro Uh, mas ainda não vi se traz histórias novas, se que tipo de menus é que traz Se eles alteraram alguma coisa ainda não fui ver isso Tenho que entretanto ver para ver como é que está o jogo Acho que já há alguns vídeos que mostram um pouco do jogo Tenho que dar uma vista de olhos Em relação aqui ao nosso torneio, opa, conseguimos fazer tudo, não é? Uh, tivemos alguns percalços em que tivemos que ir para os Estados Unidos Mas foi bom porque conhecemos a, a nossa irmã Tivemos um pouco o nosso pai uh, Tanto depois voltámos, tivemos a oportunidade de ir novamente para a Europa e pronto, arrebentámos com esta merda toda. E agora esta parte final também está muito fixe, o reencontro entre o, o velhote, o, o avô e a neta. Também foi muito porreiro. Pronto, só, espero que tenham gostado da, desta série, já não vou trazer mais, como é óbvio, né, já acabou. Posso talvez até sair o jogo, o 19, sair fazer talvez um ou outro jogo da Ultimate Team. Um, tenho que ver ainda como é que está a minha última time. Também já não jogo há algum tempo. Fazer uns treinos. E, e pronto. Espero que tenham gostado essencialmente. Porque eu faço um pouco isto porque gosto, mas também é para vocês. Por hoje ficamos por aqui e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Oh! oh yeah, yeah, uh, sim, uh. sim! No, no, it's fine. <laughs> fine. What well, can I help you with, Miss Sorry. B. I'll get straight to the point. I'd like to talk to you about your future as a player, as a person, as an icon. I feel quite strongly that you've not been getting the opportunities and support that a player of your caliber deserves. Frankly, if you were my client, you'd be a Real Madrid player right now. I'd like uh -huh. to find <laughs> all this face to face. You pick the city. Eu peguei o restaurante. <risos> é? Vamos esperar para ver, né? Se calhar para a próxima. Não sei.